Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vim falar um pouco sobre o InstaMoney. Eu sei que tem várias pessoas aí com muitas dúvidas né, sobre ele, muita gente quer saber se funciona, se não funciona. Eu decidi gravar esse vídeo aqui para passar um pouco da minha experiência para vocês, tá? Quero relatar exatamente tudo que você precisa saber com relação ao InstaMoney, desde questão de ganhos, de pagamentos, de saques, né? informações aí que pouquíssimas pessoas têm acesso na internet, né? Muito poucas pessoas na verdade falam isso aí pra gente na internet, beleza? Antes de eu adquirir, eu também pesquisei, tá não vi tantas informações assim na internet, então tive que comprar na tapa, foi uma decisão difícil de fato, mas foi uma decisão que eu precisei tomar naquele momento, beleza? Basicamente, galera, eu vou explicar primeiramente né como que funciona a dinâmica, tá? E antes que eu me esqueça, antes que você me pergunte, tô deixando o site oficial do estamone na descrição do vídeo e também fixado é, nos comentários, beleza? Primeiramente, vamos falar um pouco mais, tá? Sobre, com relação aí a ao Instamoney, né, a dinâmica dele, como que ele funciona, a questão de ganhos e tudo mais, beleza? Basicamente é uma plataforma, tá? Existem várias, várias empresas por aí na internet, na, na... empresas, marcas, influenciadores, né, que querem aumentar o seu alcance, o seu engajamento dentro do Instagram, né? Tem várias formas de fazer isso, só que a forma mais rápida, a forma mais simples de fazer isso é através do Instamoney, onde eles conseguem pagar pessoas como eu, como você, para que a gente possa curtir uma publicação, uma foto, um vídeo no perfil, Dessas empresas e marcas aí no Instagram, tá? O like hoje, para quem não sabe, ele tem uma influência muito forte no engajamento, né? Então várias pessoas que também trabalham no Instagram, todo mundo gerando essas curtidas, né? De forma simultânea, o algoritmo do Instagram vai começar a entender que é um perfil que as pessoas estão curtindo, né? Estão é, gostando e vai começar a aumentar o alcance desse perfil aí no Instagram. Então aumentando o alcance desse perfil no Instagram, ele passa a receber, né? Por consequência, seguidores, visibilidade, é, cliente, Tá? É, alcance e reconhecimento, então tudo isso é, é muito lucrativo para eles, né? Obviamente, ao mesmo tempo que é lucrativo para a gente também, né? Porque a gente também ganha por cada like que a gente vai fornecendo dentro do estamoney. Né? Quando tu tecri ele, tu vai receber as instruções de acesso da do app no teu e-mail, então é muito importante. Tu coloca o e-mail que tu tem acesso, beleza? Coloca ali o e-mail, né? Tu recebe as instruções tu baixa o app no teu celular. Não precisa ter um celular top de linha, um celular basicão aí, ele já atende, já funciona aí tranquilamente. baixou instalou o próximo passo aí, é tu conectar uma conta no Instagram lá no Instamoney, tá? A nível de exemplo, tá galera? Eu a minha conta pessoal, nunca teve problema, mas tu não precisa utilizar a tua conta pessoal, tá? Tu pode utilizar qualquer uma conta aí, seja o teu pai, da tua mãe, cachorro, ou papagaio, enfim, o que tu quiser, beleza? conecta a conta, o próximo passo ali é basicamente... É, como se fosse um feedzinho, né, que tu vai rolando, tipo um, um feed tipo, do Instagram. E cada publicação que tu vai curtindo, teu saldo, ele vai aumentando dentro do app, beleza? Então é basicamente assim que funciona é, esse, digamos assim, é, é, o Insta Money de modo geral. Entrando um pouco mais nessa questão financeira, né, tu tem uma quantidade de limite de curtidas que tu pode fornecer por dia, tá? Entre 100 a 200 likes por dia é um limite, beleza? Diário, beleza? E dependendo desse limite naquele dia dá para fazer entre 50 a 100 reais por dia, tá? E o saque, pela nova regra agora, ele é liberado diariamente. Então, atingiu o limite diário, pode ir lá e solicitar o saque direto ali é, para a tua conta bancária. Beleza? Lembrando também, galera, eu acho que muito importante também, acho que a informação mais importante desse vídeo é sobre o site oficial, tá? Infelizmente, o é um Insamoni, não infelizmente, né? Mas ele vem fazendo muito sucesso. Só que conheço, infelizmente, que vem havendo aí algumas réplicas dele. Tá? Então é muito importante todo adquirir um Instamoney original ou oficial apenas no site. Oficial, claro, tá aí o site. Eu vou deixar aqui abaixo para você na descrição do vídeo e também é, fixado nos comentários. Qualquer dúvida sobre, deixa aí que eu volto para te responder. Um grande abraço aí. Tamo junto.